Então, vamos ver aqui a pergunta que eu vou responder hoje. É a pergunta da Evani Pinto de Magalhães. Ela diz o seguinte, né? O que assistir como entretenimento que não seja de baixa vibração? Jornal, novela, filme, passado, trabalho, nada serve. E toda doença vem mesmo do pensamento? <risos> Olha, Evany, é, o, que é que, o que é que nós podemos assistir é, que tenha conteúdos bons, né? Então, tem muita coisa boa, por exemplo, uma live como essa. Esse, esse, a, até o dia 30, nós estamos fazendo duas lives por dia. Então, se você for lá no meu canal do YouTube, tem mais de mil vídeos só de conteúdos de empoderamento voltado para autocura, para transformação, meditação, dicas, né, é, é coaching quântico transformacional. Tá? Então, o no, no nosso canal já é uma possibilidade, né? Na comunidade, a pessoa na comunidade, quando a pessoa entra, ela já recebe mais de 1.400 vídeos. Mas tem muito conteúdo bom. Olha, se você quiser saber o que está acontecendo no mundo em tempo real, você, você tem aí é, as pesquisas científicas mais avançadas do mundo, tá dias é, na Netflix você encontra conteúdos de qualidade, no YouTube você encontra conteúdo de qualidade. O que eu digo, na verdade, para as pessoas, é que nós precisamos mudar a nossa vibração interior porque se você está sendo atraída, atraído por muitas notícias negativas, então isso é uma questão de uma atração sua, entendeu? Então, assim, é, a, a, o mundo, desde que o mundo é mundo, sempre tem coisas boas e tem coisas negativas, né? Isso sempre foi, sempre foi assim. Então, nós não devemos estar ó, focando em olhar é, o que está nos oferecendo o mundo. Precisamos qualificar o nosso mundo interior para que a gente possa ter interesse de ler um bom livro, né, de ver um bom filme, de ouvir uma música, uma boa música, ou de fazer uma atividade física, praticar uma meditação, fazer um yoga, um tai chi chuan, é, cantar, dançar, né, então fazer coisas, conversar com pessoas que a gente gosta de conversar, que tem bons conteúdos, né, que contribuam, conversar com pessoas que saibam mais com a gente, do que a gente em algum tema, né, eu, quando eu convidei a Mari é porque eu sei que ela sabe mais do que eu sobre isso. Então, eu procuro sempre na comunidade, né? eu costumo dizer para as pessoas, que uma, uma regra do marketing digital é se você está na mesa e você é a pessoa mais sabida da mesa, então mude de mesa. Tá? Por isso que eu estou o tempo todo procurando trazer pessoas que saibam mais do que eu em algum tema, porque termina que eu aprendo mais e eu possibilito também para os meus alunos, as pessoas que me seguem, é, conteúdos, né, é, onde, onde, onde esses temas podem ser aprofundados. Aquilo que eu domino, né, eu tenho muitos conhecimentos também, aquilo que eu domino eu já ofereço diariamente, nós estamos fazendo duas lives por dia e eu estou trazendo conteúdos profundos. A partir do dia 6, nós vamos também trazer, é, é, vamos estar fazendo aí um treinamento quântico da liberdade sistêmica. É algo completamente novo, então eu vou estar juntando todo esse conteúdo, então... É, eu também sou, gosto muito de estudar, gosto muito de, de pesquisar, e aí a gente pode estar contribuindo dessa forma. Então, você, né, é, você pode... A, a transformação interior é que nos leva, né? É que nos leva a gente a fazer melhores escolhas, né? E toda doença, a outra pergunta dela foi, deixa eu ver, toda doença vem mesmo do pensamento? Não necessariamente, as doenças de fundo emocional são são muitos, eh, os nossos pensamentos sentimentos sentimentos muito na, no nosso equilíbrio, mas você pode estar tá comendo muito veneno, por exemplo, você pode estar tá comendo muito agrotóxico, você pode estar tá comendo muito produto industrializado, você pode estar tá comendo muito açúcar refinado, você pode estar tá tomando muito refrigerante, né? você pode estar tá tomando muita cerveja, você pode estar tá tomando muito, muitos produtos refinados, né? É, então tudo isso né, de repente você pode estar tendo problemas é, digestivos em função do que você se alimenta, tá? Então nem tudo vem do nosso pensamento e sentimento. Agora, claro que a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente influencia influencia também nas nossas escolhas alimentares, tá? Então é sempre bom olhar sistemicamente para a sua vida com profundidade. Então isso eu sempre recomendo aos meus alunos, né? É, então por exemplo, a Marilise é uma grande consteladora, vocês podem a procurar, é, podem dar uma passada lá no Instagram dela, né, que é o Marilise né tá aí, a, a gente publicou hoje no nosso perfil do Instagram, né, Vocês podem procurar e, e, e, e, e investigar-se, né? A vida é isso, é investigação. Então, as doenças, normalmente, elas são, muitas doenças, como o câncer mesmo, são multifatoriais. Elas têm fatores de maus hábitos alimentares, mas muitas vezes têm questões emocionais mal resolvidas, traumas mais, mal resolvidas, ou seja, a pessoa não olha, e tem esse lado também da vitimização, você não assume a responsabilidade pela sua vida, então você está sempre terceirizando né, os seus resultados, naturalmente, que é quando a gente terceiriza, né, nós não estamos olhando para a solução, nós estamos olhando para os problemas, tá?